Saudações, você está assistindo a DEC TV? Esse é o programa Conexão Teológica. Nós estamos em uma série de debates aí sobre três virtudes que aparecem num texto de 1 Coríntios. É, e hoje nós encerraremos é, a terceira, né, falando sobre essa terceira virtude, que é o amor. Nós já falamos de fé e de esperança. O texto de 1 Coríntios 13, no verso 13. Diz, agora, pois, permanecem a fé, a esperança o amor Esses três, mas o maior desses é o amor E hoje nós estamos juntos aqui, novamente, pastor Gilberto né, Evangelista, presbítero Edivaldo Eu sempre erro Eu falo, já falei pastor Edivaldo, já falei um monte de Você coisa Você me consagra, mas depois <risos> o pastor Gilberto me desconsagra E fica difícil né? Não tem jeito de desconsagrar <risos> né? Nós vamos falar sobre esse tema tão importante aí né? é, e a gente precisa mesmo falar sobre, sobre o tema, é né? muito urgente. né Tão necessário nos dias de hoje, né? Verdade, muita verdade. É o, vamos falar assim que é o, é o coroamento dos, dos dons espirituais, do fruto do Espírito, da vida cristã. Né? Os escritos de João, por exemplo, 1 segundo terceira 3 epístola, a base é o amor, o evangelho de João, a vida de Jesus, enfim. O Novo Testamento todo, o antigo também, tá? Tem muita gente que acha que, que o Deus do Antigo Testamento é vingativo, mas o Deus do Antigo Testamento é um Deus de amor. Parece que é uma virtude essencial, né? E aonde a gente vai aprender sobre o amor? Qual a definição? Né? John Stott ele vai dizer se você quer uma definição do que é o amor, não vá ao dicionário, vá ao calvário. Eu acho que a maior expressão de amor que a humanidade já presenciou é o calvário. É o sacrifício vicário de Cristo. Ele nos mostra até onde o amor pode chegar, né, na nossa limitação humana. Muito bom. É, o calvário tem a expressão máxima de amor, né? Tem o amor em pessoa, né? Em toda a sua sua atmosfera pessoal, né? Deus é amor, né? E aquele que está no calvário é Deus, né? Mas é, também o amor como sentimento e também o amor como atitude e o amor como essência está tudo ali, né? Está tudo no calvário. Quem quiser conhecer o amor sem ir ao Calvário, vai conhecer muito de longe, muito superficialmente, né, o que é essa virtude aí, tão essencial. Se das, dessas três virtudes, que são as, as últimas, está né, escrito aqui no texto de Coríntios, é, são as que, as que permanecem até o fim da, da trajetória humana, é, e se o amor é a mais importante das três, é, isso dá uma dica para nós de que é o, a virtude essencial. Né? Talvez nenhuma das outras virtudes sejam possíveis sem o amor. Né? É, então, é, daí a importância do tema que nós vamos discutir hoje. Vocês querem pontuar mais alguma coisa sobre o amor para a gente seguir aí? esse que nós estamos falando como virtude teologal? Muito bom. Deixa eu só fazer uma pontuação que eu gostei quando você falou com relação a sentimento, ao comportamento, mas também como atitude. É exatamente a, as versões novas, as, nova, nova, as versões mais atualizadas, né? as versões atuais, traz o amor como caridade, que é o amor em ação. É, por incrível que pareça, é, a gente fala muito do amor e tal, mas o amor precisa ser materializado não só verbalizado, não só sentido. Se a gente olha primeiro quando você vai ver o amor é sofredor, é benigno. Isso não é isso não é sentimento, são é um comportamento. Uhum. E por incrível que pareça, já falei isso algumas vezes. É, lendo um livro uma vez, um monge executivo. Eu me deparei com um capítulo lá só sobre o amor que eu parei para pensar nisso aí, falei se é mais pura realidade. O amor é um sentimento, mas ele precisa ser também um comportamento porque eu não posso só falar que eu amo, eu preciso expressar sim, mas eu preciso demonstrar o que eu amo. E foi exatamente isso que Deus fez, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, como é que ele mostrou isso? Dando o seu filho no para que todo aquele que nele crê não pereça. Voltamos ao Calvário. É interessante quando a gente cita que Deus amou o mundo, aí a gente está falando do gênero humano, mas o amor de Deus ele abrange a humanidade na sua totalidade, na sua integralidade. Como assim? O amor de Deus, ele estende para o mundo biológico, para o mundo animal, para todas as formas de vida. Ela, quântico, ele o vai, quântico. Ele, ele vai, exatamente, ele vai expressar o amor de Deus. Né? Quando você olha para a natureza, o amor de Deus está expresso na natureza. Quando você olha para os animais, o amor de Deus está expresso nos animais. Né? Então, quando a gente começa a pensar em amor e amor de Deus... A gente começa a pensar numa coisa integral, e um amor só o ser humano. Mas a Paulo diz que a terra ela geme com dores de partos, querendo também a sua redenção, assim como nós, seres humanos. Então o que a gente percebe é que tudo inspira o amor de Deus. É só você abrir os seus olhos da fé, tentar enxergar as coisas na ótica de Deus, que você vai perceber o amor e vai viver o amor porque o amor é para ser vivido, né? e Jesus ele ensina muito isso. Ele quebra todos os paradigmas, e eu gosto muito da ilustração é, daquela mulher que foi pega no ato de adultério. Eu vejo uma das maiores expressões de amor de Jesus na vida daquela mulher. Né? O único que poderia condená-la estava diante dela, e ele diz, olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Eu acho que aquela mulher nunca foi tão amada, como ela foi amada diante de Jesus E as pessoas em torno de Jesus perceberam Que o que faltou neles foram o amor né? E nós vamos compreender aí Que existe algumas características desse amor também Deixa eu, deixa eu só pegar um gancho nisso que o presbítero de volta falou aqui Eu gosto dessas discussões assim é, Exatamente que abram um leque na ideia Quando um está falando o outro está observando e tal quando, quando você falou dessa mulher pecadora, é impossível a gente não, não ser remetido a um texto bíblico lá no Antigo Testamento de Gênesis, quando o homem pecou. Um dia, numa classe escola dominical, o presbítero e professor, um aluno falou comigo assim, Deus foi muito ruim quando ele expulsou o homem do Jardim do Éden. E eu falei, mas onde você vê a maldade, a ruindade de Deus? Onde você vê a maldade e ruindade em Deus? Não é de Deus, mas em Deus. Ah, mas Deus expulsou o homem. Deus foi amoroso, Deus foi gracioso. O homem pecou. Imagina se esse homem tem acesso à árvore da vida em pecado, o que, que seria de nós hoje? Então isso é um ato de bondade, um ato de amor de Deus em ter tirado o homem dali, ter expulsado o homem dali Foi duro? Claro que foi, foi pesado? Claro que foi, mas foi um ato de amor Nem sempre um sim quer dizer que nós amamos Muitas vezes se alguém falar um sim para mim, mas um sim que me leva, que me induz ao pecado Onde está o amor nisso aí? É, então... Se Deus não expulsa, né, não, não seria amoroso, porque ele estaria é, condenando nós aqui, né, nós dessa mesa, a conviver com um com um carrinho. Pensa, uhum. pensa Ninrod hoje. Né? Se com os que a gente tem já está complicado. Né? Os que estão no poder aí já está esquisito o negócio para o nosso lado. Você imagina alguém como Ninrod no poder. Uhum. Né? Como é que ia ser esquisito? esquisito é, mesmo e com, com milênios de conhecimento né e as pessoas elas sempre levantam esse questionamento né Deus não Deus não, não me ama Deus não nos ama né usando sempre a questão negativa da ação humana porque tudo que acontece é uma ação humana por exemplo as pestes as calamidades se Deus fosse amor não existiria tanto ódio tanta tanta maldade tanta injustiça aí a gente entra na primeira qualidade do amor. O, o amor ele produz tudo aquilo que é bom, ele produz um bom caráter no ser humano. No, no capítulo 13 de 1 Coríntios 13, né, versículo 4, né, vai dizer assim: ó, de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4: O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se envaidece. Isso são sentimentos de caráter. Então, quando o amor de Cristo, ele, é, eu tenho esse amor, né? porque Deus é amor, mas nós podemos amar. Quando eu tenho essa característica do amor de Cristo, automaticamente, como o pastor falou, a gente vai ter o fruto do Espírito, que é a longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Né? e o próprio amor em si então o que a gente percebe que o amor é, o, é a força motriz como nós temos falado que nos faz desenvolver todos os outros gomos desse fruto né que é o fruto do espírito é, a gente vê professor e presbítero de volta que a base da Bíblia a base da, a base da palavra de Deus é o amor é a base sem ele eu vou falar assim: algo parece até soar mal, mas sem esse amor, nada existiria. É, é, um, é um atributo divino que ele compartilha, né? que, ele, que emana dele, que ele. É... Compartilha conosco, né? O é é um atributo comunicado. É um comunicado. É um né? é, e, e essas três virtudes aqui são assim, né? Pois são virtudes teologais, né? A gente se aproxima de Deus, a gente passa a produzir essas virtudes. É, e, e o amor, quando ele é produzido assim, é uma pessoa que, que anda em amor, está escrito para a gente andar em amor, né? é, ela vive como, como Cristo viveu. Né? É, porque Cristo, é, a gente já falou aqui, o Calvário lá está a maior definição de amor. Né? Se você ler, é, tem um texto aqui, 1 João 4, né, verso 9 e 10, foi assim que Deus manifestou o seu amor para, entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como pro, propiciação pelos nossos pecados. Nisso consiste o amor. Aí o evangelista que... É, vai apontar para Cristo Não é o evangelista Primeira carta né, de João uhum. Ele vai apontar para Cristo Nisso consiste o amor Parece que ele está apontando indicando uhum. Cristo né? E quando a gente pensa em João A gente pensa naquele que reencostava a sua cabeça no ombro do Senhor Jesus É chamado do discípulo amado e é interessante porque ele teve essa experiência tão pessoal, ele vai dizer né, na, na, no seu evangelho, né, no princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo se manifestou, se fez carne, nós vimos a glória do ingente Filho de Deus. Então ele percebe tanto o, o Cristo homem como o Cristo Deus, ele percebe Jesus homem Jesus Deus. E ele tem essa definição muito clara na mente dele, e a maior expressão que ele vê nos dois é amor. É claro que a gente diz, ah, Deus é, é só amor. Não, Deus não é só amor. Deus é amor, mas o trono, o, a base do seu trono é justiça e juízo. Então, o próprio amor de Deus vai produzir a sua justiça e o seu juízo. É isso que a gente precisa entender. Muitas pessoas querem só a parte do amor, mas não querem a parte da justiça e do juízo de Deus também sobre nós. Eu costumo dizer que o amor ele vem em duas faces, é igual uma moeda. Cara e coroa, né? A gente sempre fazia isso, brincadeira de criança quando jogar bola e tal. Um lado escolhe o time o outro lado da bola por aí vai. O amor também tem essas duas faces. Em Deus, tá? O amor de Deus. O amor, é, a gente depois vai falar sobre isso, mas o amor, a essência do amor mesmo, o amor de Deus, ele vem com essas duas faces. Deus é amor, mas uma outra face do amor é a justiça. Aos que andam em amor vão experimentar essa justiça de Deus de um lado em que? De regeneração, de justificação, de santificação. E o outro lado que não experimenta esse amor de Deus, que não anda em amor, vai experimentar o quê? A justiça de Deus também pesando contra todas essas coisas para quem não pratica o amor. Aí nós voltamos no capítulo 13, né? Capítulo 13, versículo de número 6 diz assim O amor não se regozija com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade O amor, ele sempre vai levar à verdade Exato. Alguém diz que o amor pode te impedir de muitas coisas, mas ele nunca pode te impedir de dizer a verdade. Então, quando você fala a verdade, você está tá tendo um ato de amor. Infelizmente, nós pensamos que as pessoas que nos amam é aquela que só nos bajula. O amor não é algo de bajular, o amor é algo da verdade. Se você tem alguém que te ama, é uma pessoa que te diz a verdade, é uma pessoa que te faz ser melhor. Então, eu percebo que o amor... Aquilo que ele disse, né, que é um sentimento teologal, é quanto mais eu aproximo de Deus, esse, esse atributo comunicável de Deus me faz viver. Então, quando eu tenho amor, eu tenho a verdade. E a verdade também é Jesus. né. Então, a gente é, vai mostrando isso tudo para as pessoas à nossa volta. Aos Hebreus 12, 6 está escrito, né? Porque o Senhor corrige o que ama. Olha bem, né? Açoita qualquer que recebe por filho. Então, a correção... É um afasto do amor também. A correção faz parte do amor de Deus. Acaba sendo o amor acaba sendo um indicador, né, da verdade. É você verdade. quer saber se a pessoa está em verdade, se a pessoa está em Deus de fato, né? Você olha para os atos da pessoa, se são atos de amor, a fala da pessoa, se são falas de amor, né? É, então aí você percebe se a pessoa é de Deus ou não. Eu digo isso pensando. É, em 1 João, de novo, né, capítulo 3, verso 14, né, sabemos que já passamos da morte para a vida? Como sabemos? né Sabemos porque amamos nossos irmãos. Nós passamos da morte para a vida? Sabemos disso, como sabemos? Porque amamos os, no, o os nossos 16 irmãos. 16 aí é interessante Quem ver o 16. Quem não ama permanece na morte. Oh. <risos> o 16 vai dizer que. O amor, ele corresponde quando eu estou disposto a dar a minha vida pelo meu irmão. Né? Se, se no Evangelho de João 3,16 diz que Deus amou o mundo, em 1 João 3,16 vai dizer que eu tenho que dar a minha vida pelo meu irmão. Esse é o maior ato de amor. Quantos não foram os mártires que morreram né, pelos irmãos, pela causa do Senhor? Isso tudo foi movido pelo amor. Se Roma... Né, é, usava da força a igreja Primitiva usava do amor que é o inverso né da palavra Roma de trás para frente quer dizer amor então a igreja ela triunfou com amor né alguém dizia né que, é, que que aquele povo era estranho porque amava tanto né tinha suas reuniões né o amor mas o amor deles era esse amor que nós estamos falando hoje o amor ágape o amor provindo de Deus o amor que vem de Deus pois é olha que assunto bom né Precisamos dar uma paradinha, não sai daí, a gente volta já já.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 Voltamos com a DEC TV, o programa Conexão Teológica. Hoje estamos falando sobre a terceira virtude teologal, né, amor. É, nós já falamos 14 minutos aí sobre o tema e voltamos com o segundo bloco. É, a gente dizia que é, o amor acaba sendo um indicador de quem está com a verdade ou não. Né? É, olha, olha a importância dessa virtude. É, a gente já disse que é... A, a virtude essencial, né? Ela, ela estava lá no começo da nossa história e estará no final da nossa história, porque Deus é amor, né? Então o amor é uma virtude que vem dele. Então é, o amor existe ao a mesmo, talvez tenha a mesma idade de Deus, se é que é possível dizer algo desse desse tipo, hum. né? É, então olha a importância, né, do, do tema que nós estamos discutindo hoje. Eu gostei de um texto, professor e, e Presbítero de volta, é quando tudo se converge, Paulo falou isso, que tudo converge em Cristo. Cristo é a expressão máxima do amor de Deus a nós, seres humanos. Ela é a expressão máxima. E eu li um comentário de Romanos esses dias agora, estou lendo na verdade, né? mas eu li um, um, um texto nesse comentário que me chamou muita atenção. Romanos 2 fala, Romanos 2 e 3 aponta que todos caíram, que todos os homens estavam em pecado. E que o alvo do pecado estava nas nossas costas. Ou seja, nós éramos alvos da ira de Deus. Somente um Deus poderia desviar a ira do próprio Deus. Daí a encarnação de Cristo. Rapaz, eu fiquei maravilhado com isso. Ele, ele, ele desviou a ira que, que ia arrebentar com a humanidade. Por isso que na cruz do Calvário ele sofreu a pressão. E ele desviou a ira de Deus para ele mesmo. Um Deus desviando a ira de Deus. Isso é muito forte. Isso onde, é amor. Onde abundou o pecado em Adão, Adão surge todo o pecado, superabundou a graça de Deus. Se o pecado entrou por um homem, a salvação também entrou por um homem. Cristo homem. E essa é a grande expressão do amor. É o que você está falando, né? Só um Deus para aplacar a ira de Deus. É verdade. E isso é o maior... Quando eu penso no, no Calvário, eu penso num ato de amor. Ele pegou o meu pecado, ele pegou o meu castigo, ele me redimiu, ele não só me justificou, mas ele me redimiu, ele me reconciliou, ele me deu acesso de novo. O nosso acesso estava desligado. Religião é isso, é religar, é ligar de novo. Ele, com uma mão, tocou a humanidade, com a outra mão, ele tocou o coração de Deus, para que a gente entenda né? aquele elo que estava quebrado. Ele foi ligado de novo e nós hoje temos completo acesso ao coração, ao amor do pai, isso é maravilhoso. Só fazer um adendo aí, professor e, e, e, e Presbítero de volta, que nós estamos falando tanto do amor e nós estamos falando um amor na sua, vamos falar assim, na sua expressão máxima, né? existe aí alguns gomos desse amor, algumas subdivisões desse amor que nós entendemos na Bíblia, né? O amor que nós estamos nos referindo a esse aí não é um amor natural. Né? Essa, já falamos da fé como esperança um né? Moral, né? É uma virtude de Deus Que se manifesta através do Espírito Santo Em Cristo, em nós E eu gostei de duas coisas que vocês já falaram aqui é, Essa expressão de João né, Nas suas epístolas Que assim como Cristo fez isso por nós Nós devemos fazer pelos nossos irmãos E isso aperta a gente, tá? É, esse, esse amor que nós estamos falando é é esse de 1 João 4, que a gente até leu aqui, mas no verso 7 ele diz, Amados amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. É desse que nós estamos falando. Né? É esse amor que não é só é, de palavras bonitas, não é só de, de sentimento fervoroso, de poesia, de filosofia. Não, é de atração, né? É de né? prática, né? É, de prática. Eu, eu quero até aproveitar para falar sobre isso. Recente agora eu estava estudando sobre as características do fruto do Espírito. Gálatas 5. E eu achei muito interessante, eh, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, estudar dessa forma. Mas quando, quando está escrito na Bíblia lá, que o fruto do Espírito é. O primeiro que aparece é o amor. amor. E o último que aparece é o domínio próprio. Esse domínio próprio aí, ele não está ligado só a um controle emocional. Se a gente for esmiuçar essa raiz, essa palavra, lá no, lá no, no grego original, quando Paulo usa essa palavra, ele está falando de um controle de apetites sensuais. Talvez ninguém nunca ouviu falar sobre isso, né? mas esse domínio próprio ele vai além. Ele vem de uma palavra grega que dá essa conotação também de um controle a apetites sensuais. Opa, então se o primeiro é amor e se eu preciso controlar esses impulsos, o que, que Deus está fazendo com esse amor? Me protegendo para me livrar do pecado. É. É, é forte, né? Não é? é interessante porque é, no mundo contemporâneo, no mundo que nós estamos vivendo, né, é, a, as pessoas baratearam demais as relações sexuais. Hum. O sexo ficou fácil. E pelo sexo ficar fácil, o amor ficou difícil. O amor, o amor mesmo, hum. porque... As relações hoje estão muito voltadas à carnalidade, à atração física, uhum. às paixões, esse sentimento brutal, animal, às vezes até animal. Né? Esse sentimento tem sido muito. Eles querem mostrar que isso é amor, mas não é essa, essa paixão infame, é, é, essa coisa sem controle, uhum. aí você fala assim, não, eu fico descontrolado. Não, o amor não é isso. O amor. Ele perpassa toda a nossa vida. A nossa vida familiar, a nossa vida é, relacional entre os amigos. O amor fala muito disso, da, da forma que eu me relaciono. Paulo vai dizer né, que nós devemos amar né, a, a nossa família, a nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja. Olha que peso que é isso. Eu amar alguém que eu escolhi amar, assim como Cristo amou a igreja. Né? Então, vai pesando. Como pai, eu tenho que amar o meu filho, né, tenho que ter esse amor. De, de pai, esse amor de filho para os meus pais então a gente percebe que as pessoas elas estão muito voltadas pelas paixões e não pelos, pelo amor e tem muito se confundido isso paixão e amor, que é uma coisa totalmente diferente da outra muito bom é, tem, um, tem uma letra de uma música que me intrigou essa semana é, é Mauro Henrique né é, no, no coro da, da música ele disse que a fé sem amor vira faca é Olha que, que coisa intrigante, né? interessante de se pensar. É lógico que ele não está falando da fé, daquela virtude né? teologal que a gente falou aqui em outro programa. Mas ele está falando da, é, dessa coisa religiosa, né? da religião. Né? Uhum. Quando a gente fala de crenças, a gente fala de vários tipos de fé. Né? Então é é, ele traz uma referência a isso. Mas olha só, sem amor, vira faca. Alguém pode... pode é, é, Aprisionar mulheres em nome da fé. Né? pode encarcerar crianças em nome da fé. Pode fazer uma Alguém pode, né? é, pode perseguir milhares pode de pessoas. Pode sair matando loucamente qualquer... Em nome né, do amor, é. mas não é o amor. Né? Não é o amor que está morrendo tira faca. A faca, exatamente. É. É. Então, é, o amor que nós estamos falando aqui é, é totalmente diferente disso aí. Né? Nós estamos falando de um amor que é, é poderoso e vem da pessoa, do próprio Criador de todas as coisas. Né? É, se você ler textos como provérbio 10, 12, 1 Pedro 4, 8, você vai ver que esse, esse tipo de amor que nós estamos falando aqui só pode vir de Deus. Porque é, esses textos que eu citei falam de um amor que perdoa pecados. Né? É, a pergunta dos fariseus é justa. Quem, se não Deus, pode perdoar pecado? <risos> é, então, olha do que, que nós estamos falando, né, quando a gente está falando de amor aqui. Né? É, o Edivaldo já leu várias vezes aqui, mas eu vou, eu vou ler de novo para dar um contexto disso que a gente está falando. Primeiro, Coríntios 13, né? claro. É, o verso 4 até 8. o 8. É o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se insoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. É, havendo profecias, né? o amor nunca falha. Aqui, se você é, fizer um exercício, há um tempo atrás, a gente deu uma, um estudo aqui na, na, na sede, e a gente fez esse exercício, e gerou um pouco de, de comentário depois, mas é, se a gente fizer um exercício... É, devocional mesmo. Você pode fazer todo dia esse exercício. Né? Quando você estiver fazendo seu devocional de manhã, ou no horário que você faz, você pega a partir do verso 4 aqui e coloca o seu nome. Vê até onde vai. Quais são essas características? Tem, sendo sincero. Né? São cinco sendo características. Sincero. né A primeira característica é o amor que produz o bem, o, o bom que há em você, o amor altruísta, o amor justo, o amor que produz força, e o amor que nunca perece. Nesses... Poucos, nesses cinco versículos que nós lemos aqui, que você acabou de ler Tem cinco grandes características que tem que permear a minha vida E se eu coloco o meu nome como você está falando, eu é. vou perguntar Será que eu estou vivendo dessa forma aqui? Se eu não estou, eu tenho que orar, pedir graça do, ao Senhor para me viver dessa forma Eu, eu não consigo ler, se, se eu for ler aqui, o Joás é sofredor O Joás é benigno, o Joás não é invejoso o Joás não trata com leviandade, eu acho que não... Exato, né? Eu sei lá, eu, daqui pra lá eu acho que eu já tô meio assim, meio forinha, né? É, mas não deveria, né? O meu nome deveria encaixar aqui, né? Se eu ando com Deus já há tanto tempo, né? é, é exatamente é. aí, professor, que entra, que entra os pilares de, de, que Paulo fala aos romanos, exatamente aí entra um dos pilares... Assim, vamos falar assim, maravilhosos de Deus na vida do cristão, que é o processo de santificação. Se o amor de Deus não estiver em nós, esquece a santificação. Porque o amor faz a gente abrir mão de um monte de coisa. Por, é por isso, amor, né? Por amor. Foi o que Jesus fez. Ele, ele, ele. Olha a expressão. Pregaram na cruz, machucaram, colocaram na coroa de espinho. No final, cortaram de um lado com a lança, furaram, deram vinagre. Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. E é, Só é uma amor? das coisas que... Ah, é, é uma característica também da vinda do Senhor. É a ausência do amor. No, nós falamos que Jesus disse... Acaso quando o Filho do Homem manifestar, achará fé na terra? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. né? Então, assim... O que a gente percebe é quanto mais a humanidade se distancia da fonte do amor que é Jesus, que é Deus, menos essa humanidade ela se torna humana, ela se torna mais animalesca. Quanto, se a gente fosse citar aqui as crueldades só aqui na nossa região, só aqui na nossa cidade, de desamor que acontece, esse é o no nosso objetivo, nosso Meu objetivo Deus. é falar do amor teologal, esse amor como virtude de Deus, né, comunicável aos seres humanos, é, o que a gente quer que, que você entenda, é que a, a ausência do amor também é uma característica da vinda iminente do Senhor Jesus também. É, e esse é um nome que encaixa aqui perfeitamente, né? Jesus cabe aqui do verso 4 até o verso 9, é, até o é, verso 8, tranquilamente. Tranquilo, né? sem sombra de dúvida. Né? É, se eu for colocar o meu nome, já não dá muito certo. É. Mas, Mas se eu andar mais com ele, aí... Mais É isso que eu ia dizer. Então, quanto <risos> mais próximo de Jesus, mais parecido com Jesus é você. É o que aconteceu com a igreja primitiva. Quando eles foram chamados de cristãos, eram os seguidores do caminho. Parecia né? tanto que parecia chamada pra... Você é um cristão. Por quê? Porque as características, eles pareciam com Jesus. Né? Então, quanto mais parecido com Jesus, mais amor nós vamos é, ter para... Compartilhar com as pessoas né? Pequenos cristos né? Pequenos cristos é. Muito legal Nosso tempo já está terminando né? É, mas é, dá tempo de pastor fazer as considerações finais O presbítero Edvaldo também, vamos lá A consideração final que eu faço é para a igreja Como sendo pastor na igreja é, eu, eu sempre falo que os irmãos precisam viver em amor Esse tema precisa ser mais falado em nosso meio E não só falar, mas viver e se entregar a esse tema, o amor não pode ser só falado, precisa ser vivido. Fé, esperança e amor, né permanece o amor. Ou seja, o que, é que nós precisamos? É nas atitudes pequenas, o amor está nas atitudes pequenas. É você acordar, dar um bom dia, abraçar o seu filho. Se você mora num, num, num apartamento, quando você descer, cumprimentar as pessoas, o zelador, o porteiro. É, você poder é, compartilhar aquilo que Deus te deu com alguém, se Deus tem te dado. você Eu, eu gosto muito da, da, da palavra do pastor do saudoso, pastor Dezinho, quando ele dizia, se você não tem um quilo para doar, você está precisando de um quilo. Eu acho que você tem algo que você pode expressar o amor. E às vezes não seja nem uma coisa física, mas no seu tempo, na sua fala, no seu aconchego. Então eu penso que é, o amor ele pode ser vivido de muitas formas mas tudo para a glória de Deus, tudo que você fizer, faça em expressão de amor, expressão de amor maior. O amor é uma pessoa, o amor é Jesus. Então viva segundo os preceitos que Jesus nos ensinou. É essa boa lembrança aí do pastor Dezinho, né? A gente eu encerro também dizendo que para você não desanimar do amor, né? Vale a pena andar em amor. É, é, há uma recompensa para quem vive assim e para alegria do pastor Gilberto, vou terminar lendo Romanos. Capítulo 8, né, deixar para a meditação de quem está nos ouvindo. né? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus. Glória, a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, muito bom. Maravilhoso. É isso, a gente se vê no próximo programa. Né, obrigado por nos prestigiar com a sua audiência, continue é, nos apoiando, continue é, nos prestigiando e até a próxima.